Eu jogava Smite há milhares de... milhares de anos atrás, moço, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Smite tem, tipo, uma comunidade? Streamers? Eu tô perguntando não na... no deboche, não, tá? Eu tô perguntando na moral mesmo. Ai, ah, é um Whisper. Só falta vir uma Morgana. <risos> Nossa, é tanto. Tem dois caras com nick parecido. Não. Ah, não, né? Não. Uh, é um pack. Deve ter a Nick e a Vanessa Wolf jogavam Smite com frequência até. É, tipo, eu não vejo mais ninguém jogando Smite, não. Por isso que eu perguntei. E, tipo, por exemplo, uma das streamers que eu acompanho, que eu, que eu acompanho até hoje, que, que jogava Smite até um, muito tempo atrás, era a Flour, né? Ela nem joga mais hoje, ela joga Apex. Nossa, mas essa dublagem do Trash é absurda. Eu tô humano? Ah, não, não tô, não. Ah. Achei que tinha bugado. Ah, eu quero mais skins de Ward, gente. Alguém? Ah, manda a Red fazer mais, eu tenho pra... todas que podem comprar. Não, eu não tenho todas. Vou pedir lá pra ele. Essa, por favor. Mas eu tenho todas que pode comprar e pegar, tipo... Tem algumas que você não consegue mais pegar. Aí ah, eu não tenho. Mas todas que você que dá pra pegar, eu tenho. Ai, Vayne... Ela realmente caiu nisso? Bobinho, bobinho, eu não sou a Vayne não, viu? Talvez você esteja enganado Mas eu não sou a Vayne não Eu não vou flechar nesse cara, velho Não vou, what oh, the fuck, velho Eu vou jogar em cima do erro do pai, que eu não vou fazer isso Cara chato, mano Tem um cara aqui hum. Tem um cara aqui, sua burra Meu Deus, Vane. Meu Deus, vem Meu Deus, que cara ruim, velho! Ai, ai, velho. Eu, hein, velho. Que jogo agoniante da porra. Eu entreguei duas kills na mão da vem Duas kills, velho. E ela não pegou. Ai, gente, por que que... A gente parou o drag. Pelo menos paramos o drag. Ou pelo menos eu acho, né? Nossa, galera, que joguinho... Eu vou enlouquecer esse jogo aqui, esse jogo aqui eu acho que eu vou ficar doida, sério, eu ia tentar pegar os biscoitos pra mim, de tão doida que eu tô nesse jogo, não corta a cura, não corta a cura né, eu... não, não Eu, hein? Flash. Ai, ai, o fiz. Ai, meu Deus, velho. Me ajuda, por favor. Mano, pelo amor de Deus! Mais. É, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, velho. Eu, eu tô, eu tô passando mal já. Hum, morri. Mano, ajuda! Você pode por favor me ajudar? Por que que o, o Korki correu? Mano, o Korki? Ai, o Bobo ficou com ele, é isso que importa. Jogaram muito de treta, tá dando vontade de jogar com ele. Muito obrigado, né? E o drag tá aqui desde aquela hora, tá? Ninguém fez. Vale, vale salientar que ninguém fez o drag desde aquela hora que eu morri. E eu parei o drag e nós fizemos o drag naquela hora. Ai, vem. Pelo menos a minha morte não foi em vão. Ó, o Double Buff se renovou e tá na Vane. Mano, desde aquela hora do dive, o Double Buff ainda tá aí, ó. O Double Buff de novo aí, ó. Passou, voltou pro Cork. E voltou pro Fizz. Mano, o Double Buff de mim, pro Fizz, pro Cork, pro Fizz... Pra Vayne, pro e pro Fizz Não, pro Ezreal, pro Fizz É, vai chegar uma hora que ele vai falar Chega! Eu vou embora Ai, que boneco legal Translock, Meu Deus, o dano Meu Deus, velho. Essa Evelyn, ela tá observando muito o jogo, velho. Tá me dando muito nervoso. Tô demorando muito aí, sei lá. Ativar logo isso. Ele morreu. Ou oh, não, boa. Ó, ah, o cara tomou ninguém, Jenny. Boa. O drag nascendo, que ótima hora pra ir. Base, gostou? Não, tem um pacote dele lá. Eu, de novo, eu ia tentar pegar o biscoito. Eu sou um doguinho... Em outra vida, velho. Nossa, o Aralto não levou, né? Tá cheio de gente dentro da jungle, cara. Bom, Ele tem TP. Mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? Ah... Esse cara é louco? Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou botar no, no coque. Eu não vou botar na veia não. Jogar de CLED, não. Meu Deus do céu. Que susto. Ai, que susto. Meu Deus do céu. Que susto da porra. Que todo mundo tá me vingando, velho. Para, eu fico com vergonha. Eu sou envergonhadinha. Não. Oh, obrigada por ter me puxado, velho. Oh. Nossa, ele jogou bem. Ele usou o dash pra virar o, o stand dele. Ah, o boneco corre muito. Não, não, não. Meu Deus, velho. Ele é louco? Tem 10 de HP, velho. Ele esqueceu que ele não tá tanque? O limite da razão. Ele esqueceu que ele morre pra 3 é o ataque da Vane? Nossa, ele ainda tá de mobility, velho. Ele não trocou isso. Mantém alguém aqui. Meu Deus. Eles vão no clédio, eles vão no Cled. Aquilo era um, pa... um pai que é um. e não uma Sona. mas é quase igual os dois, tá? Ele tem tanto HP quanto uma Sona. Ele é muito papel, velho. Ele é muito papel. Nossa, tinha muita gente ali, eu trolei. É, eles vão fazer Baron. Mas tá, eu acho que ela rouba. Nossa, eu achei que eu era Evelyn. Eu apertei S pra parar de andar. Eu acho que ela rouba. É só dar visão. Eu, não, eu vou ter redenção... Vai demorar. Falei? Eu falei. Eu falei. Eu falei que ela roubava. Eu falei que ela roubava. Ficou ninguém de Baron, mas eu falei que ela roubava. Nossa, HP do outro ali. Nossa, que slow, velho. Uh, ia pegar. <risos> Ai, velho, what the hell, mano. Nossa, a Vayne, ela fez, tipo, absolutamente nada no jogo, velho. Nada. Ela não fez nada esse jogo, velho. Eu não sei quem que eu honro. Eu não sei quem que eu honro. Eu vou honrar a Evelyn. Nossa, sério, a, a Vayne, ela, precis... ela só serviu pra morrer. Foi a única coisa que ela fez no jogo, ela só serviu pra morrer.